Aí galera, Território Vivo da Atenção Primária, aqui direto do Startup Week Health em São Paulo. Muita coisa bacana, vou trazer para vocês depois e vou contar para vocês, tinha muita gente legal aqui, tecnologia, design, inovação, é, muita galera da, da saúde também, a gente inovando e pensando soluções para a saúde. Vamos ver aí galera, o próximo evento, vou avisar vocês, a gente se fala, tchau!